pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se para toda vez que eu postar vídeo vocês receberem a notificação. Hoje o vídeo é o vídeo desta calça aqui. Tá usando muito esse modelo de calça que é uma pegada mais esporte, tá vendo que ela fica bem larguinha na perna e aí a gente coloca um punho embaixo. Tá super tendência esse modelo de calça e super tendência também esse tecido aqui, que é uma malha canelada neon, que eu recebi lá do Saia de Saia, tá? Eu fiz esse conjunto, é um cropped pra usar junto, todo transpassado aqui na frente. O molde e o vídeo dele vai pro ar ainda, tá? Não foi pro canal, mas ainda ele vai pro canal... Então, se você não é inscrito, já clica aí para se inscrever, que quando eu postar você recebe a notificação, tá? Tanto a calça como a blusa vão ter moldes do 36 ao 56 disponível para impressão gratuitamente, tá certo? Gente, essa calça é super simples e super tendência, mas é lógico que esse tecido aqui, né, deixou ela com uma cara fashion, então, pra você comprar o tecido, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação. Aí é só você clicar que direciona você para estar comprando este tecido, tá? Ela é muito simples de fazer essa calça. Então, se você quiser aprender a fazer essa calça super tendência, lembrando que se você não quiser calça, você pode fazer ela como bermuda, como shorts bem curtinho, aí fica a seu critério comprimento, tá? Bom, pessoal, então, como vocês viram aí no começo do vídeo, né, o nosso próximo projeto é a calça. Na verdade, a gente fez um conjunto, que ele pode ser usado, né, junto ou separado, tá? Então, neste vídeo, a gente vai fazer a calça. É muito simples de fazer, eu vou colocando aqui o molde e vou cortando. Pra quem não tem prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca 2 centímetros de margem de costura toda a volta, e aí você pode cortar. Pra quem já tem prática, já pode cortar direto, ok? Então, agora a gente já vai começar a montar a calça, ela é muito simples de fazer, tá? Gente, se vocês não quiserem calça, corta no comprimento que vocês quiserem, tá? Se quiser shortinho, ó, corta curtinho, se você quiser mais comprido, enfim, o comprimento é a critério, tá? Eu tô fazendo calça porque eu uso mais calça do que bermuda, mas vocês podem fazer aí o que vocês quiserem. Então, nós vamos pegar aqui, olha, a parte da frente da nossa calça, a parte chanfrada, e vamos pegar a parte chanfrada do bolso... E vamos colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vamos passar uma costura por esse lado chanfrado, tá? Passou a costura do lado chanfrado, vai vir aqui com a outra parte do seu bolso, vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai passar uma costura aqui e aqui fechando o bolso. Ele vai ficar desta forma, tudo costuradinho. Aí, nós vamos vir com a parte das costas e vamos colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vamos passar uma costura pela lateral e pela entreperna, deixando o cavalo aberto, que é a parte que a gente vai encaixar uma perna na outra. Todo esse passo que a gente faz numa perna, vocês repetem na outra, tá? Eu vou passar tudo na overlock. Se você não tiver overlock, não tem problema. Vai aí na sua máquina reta, usa aquela cabeça de usa aquela agulha de cabeça dourada, número 16 para costurar essa malha. E aí, você costura com ponto zigue-zague sem problema, tá? Então, mesmo quem tem máquina doméstica, dá pra costurar normal, malha em casa, tá? Eu já gravei até vários vídeos aqui pra vocês, mostrando que dá. Então, agora a gente vai pra máquina e vocês vêm comigo. Processo nas duas pernas: nós vamos pegar aqui uma perna e vamos deixar do lado do avesso e a outra do lado do direito. A perna que estiver do lado do direito, você vai introduzir aqui por dentro da que está no avesso para ficar lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E agora a gente vai para a máquina fechar aqui o cavalo. Ó. Só passar uma costura de fora a fora, fechando este cavalo aqui, tá? Começou uma costurinha reta, eu vou passar, e aí eu volto pra gente dar continuidade aqui na nossa calça, na parte do cavalo. Desculpa, na parte do cos. Pessoal, a gente já vai colocar o cos. É bem simples colocar o cos. Você vai tirar a medida na sua cintura, aonde você vai querer que a sua calça fique posicionada, tá? Porque ela é um cavalo mais alto, essa calça. Então, você vai medir aí na sua cintura, aonde você vai querer que ela fique. Tirou a medida aí com a fita métrica na sua cintura... Aí, você vai pegar e vai cortar uma tira reta no tecido, tá? Uns dois centímetros menores do que o valor real da sua cintura, tá? Por quê? Porque a gente quer que ela fique certinha na cintura. Então, como é malha, a gente pode fazer isso. Aí, eu coloquei aqui, aí você vai passar uma costura e fechar, tá vendo? Eu passei uma costura aqui e fechei. Né? Agora, eu coloquei esses ilhós, mas é só pra dar um tchan mais na calça, não tem necessidade. O que que você vai fazer? Você vai achar os quatro pontos da do seu cos, como se você fosse colocar um elástico. Então, eu achei aqui, olha, por essa costura, eu achei os outros três. Vou vir aqui com a minha calça e vou col colocar o cos, mesma coisa, vou posicionar ele, ele aqui nos quatro pontos, olha. Como eu coloquei ilhós, eu tenho que ficar... Atenta pra colocar o ilhós do lado certo. Então, eu venho aqui, olha, eu vou colocando, encaixando para passar uma costura na máquina. Tá? Só passar... Terminou de, de alfinetar aqui? Vai pra máquina, vai passar uma costura e conforme você for costurando... Você vai esticando como se você estivesse colocando elástico mesmo, gente. Não tem segredo que daí o cós fica bem certinho na cintura, tá? Como a gente tá trabalhando com malha, a gente pode fazer isso. Então, eu vou passar uma costura aqui na overlock, mas como eu já falei, se você não tiver, não precisa ser overlock, pode ser máquina reta. E você vai fazer a barrinha da sua calça também. O que que eu fiz aqui na barrinha, ó? Eu cortei o tecido da mesmo, do mesmo tecido, cortei aqui ele menor do que a boca da minha calça e franzi. Franzi não. Fiz o mesmo processo que eu fiz aqui no cos. Fui, achei os quatro pontos e fui esticando ele. Que daí, ele fica tipo um punho, tá vendo, ó? Mas se você não quiser este efeito, você pode virar duas vezes pra dentro e fazer a barrinha normal, tá? Eu gosto desse efeito, que ela fica bem mais esporte. Então, eu gosto. Então, eu vou pra máquina agora. Só passar uma costura aqui no cos e a calça já vai estar finalizada. Pessoal, então, tá aqui o resultado final da calça. Olha, aqui no bolso, eu coloquei... Cinco pérolas de cada lado, só pra dar um tia a mais. Eu adoro incrementar, né? O negócio já não basta ser neon e ela quer arrancar minhas pérolas. eu ainda coloco, né, umas pérolas, mas enfim. A gente adora incrementar as peças, mas olha que graça que ficou. Gente, tá usando muito peças neon, então dá pra você fazer shortinho, vestido. Inclusive, eu já fiz vestido, já postei aqui no canal, Tá? Gente, muito simples de fazer, rapidinho, o molde vai estar disponível no site do 36 ao 56. Qualquer é dúvida que vocês tenham, é só deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo, e eu espero, e eu espero vocês em um próximo projeto.